Você sabia que existem três tipos de efeitos de tela verde? Primeiro, você pode adicionar fotos ao fundo. Selecione o sticker e escolha a foto que vai no fundo. Você pode fazer vários takes. O segundo filtro é um que você pode adicionar vídeos ao fundo. Selecione o sticker e escolha o vídeo que você quer no fundo. Você pode fazer vários takes também. E o terceiro é um que você pode adicionar uma foto e redimensionar ela ao fundo.